iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo, entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém, à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados, com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos numa atmosfera natalina que nos lembra a família E nós olhamos hoje de uma maneira toda especial para a família de Nazaré Mas o que essa família tem a nos dizer? Ela parece bastante incomum, não é? Uma mãe que depois de dar à luz permanece virgem um pai que não é legítimo, é adotivo, e um filho que é Deus. O que a Sagrada Família tem a nos dizer? Será que nós conseguimos imitá-la? Embora ela seja uma família especial, é uma família que trilha um caminho muito parecido com os desafios que nós também enfrentamos. Vamos pensar que Desde os primeiros tempos na formação dessa família, Maria já começa a sentir e viver tantos desafios. E depois quando ela dá a luz ao menino, eles não têm onde colocá-lo, eles precisam se adaptar. Isso não acontece com as famílias também? Que diante de uma situação inusitada, tem que na fé responder... Aquela situação... Eles têm que fugir... Para o Egito... Porque o menino está sendo perseguido... Quantas famílias que precisam... Também em um dado momento da vida... Se reinventar... Necessitam assumir o novo... Sendo guiadas por Deus... E agora... Nesta página do Evangelho... Nós nos deparamos com Jesus adolescente. E é claro que Maria e José, mesmo sendo santos, num dado instante não sabem como lidar com esta nova fase do menino Jesus. Nós vemos que eles estão a caminho de Jerusalém para uma festa religiosa. Jesus completa 12 anos, um pré-adolescente. E na hora de voltar, era esperado que o menino Jesus estivesse em uma determinada caravana onde as crianças se encontravam. Mas os pais não percebem a ausência deles, dele aliás, por conta desse costume. Alguns pais e mães podem até pensar, embora não digam, mas como é que Nossa Senhora e São José não se deram conta antes? E principalmente aqueles pais superprotetores, né? Que se pudessem, colocariam uma redoma de vidro em volta do filho para poupá-lo de tudo. Isso não acontece com Jesus. Não quer dizer que seja descaso da Sagrada Família. Tudo tinha um porquê. Jesus está crescendo. Ele trilha o caminho na sua missão. Aquela que o pai lhe deu. Quando enviou o seu filho a esta terra. Apenas depois de três dias. Eles encontram o menino. E tudo na Sagrada Escritura tem um porquê. E nós não podemos ler a palavra de forma literal. Mas sempre no sentido teológico, simbólico. Jesus quando morre. Depois de quantos dias que ele ressuscita? Três dias. Ele se deixa encontrar como ressuscitado. E no terceiro dia da procura de José e Maria, ele se deixa encontrar lá no templo, na casa do pai. Maria está, logicamente, que angustiada. E ela até mesmo quando encontra o menino Jesus, o alerta. Nós estávamos à tua procura, o teu pai e eu estávamos angustiados, por que você fez isso? E ele responde, por acaso eu não deveria estar na casa do meu pai? Até parece que Jesus está transgredindo, não é? Desobedecendo, desobedecendo a seus pais, mas não, Jesus na verdade está mostrando que Deus é o eixo central da família. É Deus que está em primeiro plano. E é em torno de Deus que a família deve girar. Jesus não está dando um fora na sua mãe. Pelo contrário. Ninguém na face da terra foi tão obediente aos seus pais, como diz o mandamento de Moisés, honrar pai e mãe, do que Jesus. Tanto é que depois ele seguiu junto com seus pais e era obediente a eles. Mas Jesus faz nossa senhora refletir. Ela é santíssima, mas ao mesmo tempo é humana, e ela está compreendendo aos poucos o plano de Deus. Por isso que ela não entende naquele momento, como você mãe às vezes não entende a transformação que começa a acontecer no seu filho, na nova etapa quando ele vai crescendo. Mas Maria nos ensina porque ela meditava tudo em seu coração É aquela que não agia pelo impulso Mas aquela que filtrava pela fé Tudo aquilo que acontecia E buscava a clareza em Deus Por isso Maria tem muito a nos ensinar E São José também Como homem honesto, corajoso Pai presente Que está ali Junto com Maria E é sobre o tratamento para com os pais Que nos fala a primeira leitura Venerar os pais Respeitá-los É nisso que consiste honrar pai e mãe E não importa se seu pai e a sua mãe São imperfeitos Às vezes nós nos queixamos, não é? Porque meu pai e minha mãe não me deram isso Porque... Eles não perceberam aquilo, aquilo outro e assim por diante. É né? uma lista infindável, às vezes, de insatisfações da parte dos filhos. Os teus pais deram aquilo que eles tinham. E não apenas materialmente, mas dentro dos recursos interiores dos quais eles dispunham. Eles deram aquilo que eles tinham para oferecer. E nós devemos gratidão, porque quem nós somos hoje se deve também aos nossos pais e nós somos aprendendo também com a vida depois, mas a base da formação está ali nos nossos pais e nós devemos corresponder ou pelo menos responder com amor, com grande afeto a estes que não foram apenas canais da vida para nós, mas são pessoas também que tem grande importância. Se não tivessem importância, não marcariam tanto a nossa vida. Ainda que alguém fale assim, não estou nem aí para o meu pai, para a minha mãe. Se isso não te incomodasse tanto, seria sinal de que não teria importância nenhuma. Mas tem. A família é a célula mãe. De onde nasce o ser humano, de onde se forma um cidadão é uma célula mãe da sociedade. Nós temos muitos arranjos familiares hoje em dia. Muitos modelos, né, que se apresentam como família, mas a igreja nos apresenta a importância da presença masculina e feminina. E nós vemos isso em Maria e José. É importante esta ternura de mãe, esse aconchego, esse calor, é importante esta segurança, essa presença que também dá limites e que por outro lado impulsiona, que nós encontramos em São José, tanto é que Maria é aquela que vai falar com Jesus, nós estávamos angustiados, né? José não diz nenhuma palavra, não é porque ele está indiferente, mas porque nós vemos na dinâmica da família que a mulher naturalmente é aquela que acarinha, não é aquela que acolhe, ampara. E nós seres humanos precisamos disso, precisamos de colo, não é? Mas o homem, em grande parte, é aquele que lança também para o mundo, é? aquele que prepara, aquele que mostra os horizontes e dá segurança com isso. Quem gera um filho debaixo das asas está gerando um ser humano inseguro. E me desculpem dizer, medíocre, hoje a adolescência está se estendendo e daí a gente diz assim, ah, parece que as crianças hoje estão nascendo diferente, dá a impressão que estão falando de um novo modelo de carro, sabe? Né? Será que as crianças estão nascendo diferente? Tem algum chip nelas por acaso? Será que elas que estão, estão nascendo diferentes ou será que nós estamos educando de uma maneira diferente? Às vezes é mais fácil dentro de uma família a gente escolher alguém como aquele que a gente vai achar e vai até dizer para os outros que é o problemático. Não é? Se tem alguém assim na família é porque na verdade ele se mostra como reflexo de uma família que ou está agindo de forma disfuncional Ou que precisa se reequilibrar Eu não estou dizendo que tudo é culpa dos pais Mas eu estou dizendo que quando acontece algo com um dos membros É toda a família que sente, toda a família que se sente afetada Quando alguém adoece na nossa família, não é todos que sentem? Quando existe uma alegria por parte de um dos membros, em né, uma família unida, não são todos que sentem essa alegria? Então, meus irmãos, não faz sentido nós acharmos e culparmos um dos membros da família e acharmos que nós não precisamos fazer nada, porque na verdade é ele que está errado, ele precisa mudar. Não, nesse momento é a família que precisa Ser reorientada, é a família que precisa buscar a sabedoria, é a família que precisa se deixar transformar no amor. É por isso que Paulo nos fala que nós precisamos nos revestir de tudo isso que a palavra agora vai nos apresentar. Normalmente, no final de ano, nas festas, nós temos uma roupa nova, não é? Algumas pessoas têm esse costume de comprar uma roupa nova. Pois bem, a roupa hoje que Paulo nos recomenda é aquela com a qual nós devemos nos revestir. De bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Essa é a roupa que nós devemos vestir enquanto família. Porque se é na família que nós vivemos as maiores feridas da nossa vida, é na família que nós podemos também nos exercitar do perdão libertador, que reestrutura, que renova. As pessoas erram, sim. Embora nós queiramos hoje ver, de uma forma idealizada, pessoas que não têm problemas. Na rede social, às vezes, parece mesmo, né? Que muita gente não tem problema, né? Na casa a gente vê um monte de problema, a gente acha que a casa do outro é perfeita, a família do. Ah, é. Você conhece bem a família do outro? Hã? Você vive lá? Você vive os dramas e aquelas questões mais íntimas? Então não compare a sua família à família das, dos demais. Não é? Na nossa família existe uma preciosidade, uma beleza, com a imperfeição que ela traz. Porque é o amor que é o vínculo da perfeição, ou seja, é o amor que, que conecta as pessoas tão imperfeitas como são os esposos, como são os filhos, como são os pais Porque todos estão a caminho Nós temos o exemplo de uma família perfeita Que não foi poupada de momentos muito críticos E por isso que ela nos ensina e ela pode ser para nós sim espelho Os maridos são aqueles que precisam reconquistar as suas esposas Dia após dia quem pensa que já tem a esposa, já formou família e já proveu que é necessário e se acomoda e acha que está tudo certo, pode, amado irmão e irmã, ter algumas surpresas, não é? Em alguns momentos, ou algumas pessoas, quando vem a esposa partir desta vida, ou em outros casos, até mesmo em determinadas separações, não é? se sentem desestruturadas. Um marido que não valorize a esposa, pode se sentir assim. Não é? E depois que vai dar o valor. E vice-versa, a mulher também. Não é? Então valorizar, e principalmente aqui o homem, por isso que São Paulo diz, Sejam respeitosos com as suas esposas, não sejam grosseiros com elas. A capacidade de escutar, a capacidade também de, de interagir, não é de participar. Como é duro ter alguém apático do lado, parece que não há interesse. E o interesse demonstra também o amor. E ele diz as mulheres, sejam solícitas, sejam prestativas. A mulher tem em si, na sua feminilidade a questão da maternidade. Não que a mulher deva ser mãe do seu marido, e não deve ser assim, não é? Mas ela tem na sua natureza esse aconchego. E diríamos que essa é uma das coisas mais bonitas da mulher que pode ajudar também a conduzir a família com descrição, com sutileza, sem estar no embate com o marido ou ele estar no embate com ela, não é? Então essa prestatividade desarma e sem que as pessoas percebam a mulher com esta presença tão sutil e terna pode ajudar com sabedoria a guiar aquelas coisas junto ao seu esposo e ensinando, formando os filhos. A palavra ainda diz, pais não intimidem os seus filhos para que eles não desanimem. Os filhos precisam de limites, e esses são necessários, mas os filhos também precisam de estímulo, precisam da sabedoria que os pais podem transmitir quando os pais estão abertos para aprender. Hoje Maria ouve do seu filho de 12 anos algo que vai marcar o seu coração Será que os pais não aprendem com os filhos também? Eu não estou falando de inversão aqui de papéis. Não, não, o pai é pai, o filho é filho, não é? Mas os filhos também podem ajudar os pais a refletirem muitas coisas. E isso requer paciência, aquela mesma paciência que os pais tiveram conosco num dado momento da nossa vida Quando nós éramos ainda pequenos E eles disseram uma, duas, três vezes, não é? Até que a gente pudesse internalizar tudo aquilo E agora quando o pai vai se tornando idoso Em alguns momentos, ou a mãe É preciso dizer uma, duas, três E a gente diz que ele e ela são teimosos, não é? nós vamos envelhecer também, para aqueles que são jovens. E no futuro não muito distante, daqui poucas décadas, nós teremos no Brasil uma população idosa muito grande, como não se viu na história. Muitos países da Europa já estão envelhecidos. não é e Como será que nós gostaríamos de ser tratados? Como será que nós estamos tratando aqueles que estão envelhecendo ou já estão nesta fase da velhice? É com amabilidade, é com mais compreensão. Mas ele é teimoso, ela é tem. Você não foi teimoso quando você era criança? Nesse ciclo da vida é interessante as coisas, né? A criança é espontânea, ela faz ela fala e tudo mais. Daí a gente fala para ela, não pode falar isso. A gente vai ensinando a criança a mentir, né? Daí a medida que a pessoa vai amadurecendo ou envelhecendo como queiram, ela começa também a ser mais verdadeira. A gente fala, não tem filtro, né? Mas é a dinâmica da vida. Será que nós somos pessoas compreensivas com estes? Irmãos, irmãs, amados, nós queremos hoje olhar para a nossa família como aquela que nos acompanha com uma presença tão importante. E não importa se o seu pai e a sua mãe são presentes ou ausentes, se seus filhos estão aqui ou acolá, se estão nessa condição ou não, se estão nessa terra ou não. Nós trazemos a família dentro de nós e nós precisamos amar e agradecer e honrar esta família que nos foi dada, pois o próprio Deus quis ser família e nasceu numa família humana e nos ensina a buscar o vínculo do amor para que as nossas famílias possam cada vez mais crescer juntas, se santificar e assim entender o projeto de Deus em suas vidas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso criador do céu